Bom, então vamos dar uma olhada no Bitcoin, eu vou passar aqui nos principais tempos gráficos, falar aqui sobre a dominância, por que que eu tô aqui bastante bearish aqui com o Bitcoin no curto prazo, vou explicar para vocês aqui, falar sobre o índice do dólar e passar aqui sobre os principais indicadores e regiões importantes aqui, inclusive no intraday, pessoal. Então, vamos lá, não esqueça de deixar aquele like para apoiar, é muito importante. Participe também aí do grupo Telegram, tá aqui abaixo na descrição, todos os links importantes aqui que eu deixo para vocês. Beleza? Então, galera, olha só, vamos começar aqui pelo semanal. Eu uh, desenhei aqui no semanal várias regiões importantes que que eu tô de olho, tá? Para poder acumular Bitcoin com ordens que eu tô posicionando aqui. Para mim a região que eu tô mais de olho, na verdade, aqui tá, realmente aqui seria a região dos 13.900 tá bom eu acho que a região 16 aqui se a gente romper para baixo perder os 8.900 que é um suporte lá de 2018 ó, eu comentei para vocês inclusive nos últimos vídeos que a gente segurou nessa região aqui dos 8.900 que é esse suporte semanal que a gente fez aqui ó tá nessa região lá em 2018 né janeiro então a gente segurou nessa região que é um suporte agora local que a gente tem que uh, ficar de olho tá galera se a gente romper para baixo fiquem Tome cuidado, porque a coisa pode ficar bem complicada, tá? Mas eu acho que no curto prazo a gente tem que dar uma respirada aí pro Bitcoin. Eu vou comentar para vocês aí sobre isso, tá? E os indicadores, inclusive, de sentimento, estão aí. Bastante interessante aqui agora, no curto prazo, acho que tá... A gente pode ter um, um pouquinho de respiro aí pro Bitcoin, pelo menos. Tá bom? Que seria natural, porque a gente tá aqui corrigindo sem parar, galera. Isso aqui tá incrível, né? É muito candle aqui, ó. Esse aqui a gente nunca viu na história do Bitcoin, tanto candle vermelho assim, sem, sem parar de corrigir, tá? Então isso é complicado, a gente tem que dar uma respirada, na minha opinião, aqui pelo menos um pouco, tá? É isso que eu tô imaginando. Mas então é isso, é o primeiro suporte que na minha na minha visão que a gente tem que segurar a região dos 8.900, mas eu tô interessada para comprar, galera, na região dos 13.900 aqui, por que não? É uma região que eu tô também de olho, botando ordem de compra aqui na região dos 12.800, tá? Não, obviamente não é algo que que eu espero que o Bitcoin aí, uh, não tenho nenhuma análise que mostra que o Bitcoin vai buscar essa região dos 19.900, tá? Mas a região dos 13.900, eu acho que é bem possível a gente pegar assim, só para mostrar para vocês por que isso, ó. A gente então fez aqui um canalzinho aqui no semanal, né? um canal de, de, de, uh, de alta aqui, né? que faz parte de uma bandeira de baixa, que foi rompido. Então esse aqui é o canal que eu quero mostrar para vocês, aqui ó, desculpa, a bandeira, né? Então foi basicamente isso que a gente formou. Tá? Obviamente estou fazendo aqui no olho rapidamente para mostrar para vocês, então isso levaria aqui o preço buscar... Deixa eu ver se eu consigo desenhar direitinho aqui, peraí. Aqui, esse, essa ponta aqui vai aqui nessa, nessa região, deixa eu dar um zoom aqui para poder mostrar... Isso aqui vai aqui, ó tá? Então isso levaria o preço a buscar nesse rompimento aqui, essa casa próxima aí dos. Uh, aqui, ó, dos, dos 13.900, mil dólares, tá? Então eu fiz aqui rapidamente no olho para mostrar para vocês. Eu já fiz essa análise aqui antes no canal, tá? Então para mim. É, devido à situação do DXY, do, do, do Windows do dólar, eu acho que é bem possível do Bitcoin buscar, tá? A chance é muito grande. Tanto que eu tô postando ordens aí grandes de compra nessa região para acumular aí, é, olhando o Bitcoin como investimento aí de né, longo prazo, tá, pessoal? Porque para mim, se o Bitcoin pegar a região dos 13.900, eu acho que é uma oportunidade muito interessante tá realmente incrível de comprar, porque todos os indicadores, todos os gráficos que a gente tem a história do Bitcoin, a gente já tá no limite aí, tá? Então, uh, na verdade, essa região, quem não tá exposto ao Bitcoin, eu acho que já é interessante de fazer compras aí, tá? Eu acho que uh, se você não tá com, com comprado em Bitcoin, tem um pouco pelo menos, eu acho que é interessante sim ir se expondo aos pouquinhos, tá bom? o meu caso, o que é diferente, tá galera? Eu tô assim realmente... Eu tenho a carteira aqui de investimento Bitcoin que, né, para mim é isso, bota comprar mais Bitcoin, é interessante comprar regiões mais abaixo, tá? É, mas é isso. Mas eu vou mostrar para vocês o que eu vou fazer aqui agora no curto prazo também, tá? Com meu uh, capital aqui, porque essas análises que eu faço também, pessoal, tá pensando aqui uh, na, nas pessoas que estão assistindo o vídeo, mas também aqui no, no que eu tô assim fazendo, né? O que que eu eu André tá fazendo aqui com meus meus trades, tá? Então aqui esses são suportes semanais importantes que o que a gente tem que ficar de olho, tá? E, e com esse alvo dessa desse canal dessa bandeira de baixo aqui do Bitcoin acho que é importante. Tá bom então vamos passar aqui para o diário eu acho que diário a gente tem aqui ó primeiro a gente tem esse canalzinho tá aqui importante fiquem de olho nesse canal aqui para mim essas regiões aqui em cima dessa dessa do canal aqui na região próxima dos vinte mil e mais ou menos aqui essa é interessante se Bitcoin vir tocar essa região aqui eu vou ficar de olho já para shortar tá galera porque eu acredito que seria já uma oportunidade boa mas também a gente pode buscar a região dos 25 aqui, tá? É, lembrando que a gente tem um gap aqui da CME nessa faixa aqui dos, dos 27.300 até a região dos 28.900, tá? Esse gap tá aqui, ó, vou mostrar para vocês. Ah, esse é o gráfico aqui da CME. Vocês podem usar esses indicadores aqui, ó, gap detector. Tem dois indicadores do TradeView, são gratuitos aqui, eu gosto de usar para poder ficar de olho. Tá? Então a gente tem um gap importante aqui nessa região, tá? Que, na verdade, para mim, me surpreenderia o Bitcoin pegar isso aqui, tá? Porque geralmente ele não vai buscar... Essas regiões aqui tão fácil assim, né? Então, para mim, no curto prazo, ele buscaria aqui, no máximo, aí, tá? Na, na, minha, na minha opinião, aí, acho que no máximo aqui é a região dos mil, 24.500 mil aqui, pessoal. 24.500 a 25 mil dólares, tá? É pra. Continuar uma queda, mas a gente pode pegar aqui onde eu semei antes de fazer o fundo mais abaixo, tá? Mas eu vou comentar para vocês mais adiante aí. Aqui, agora que eu tô acompanhando esse canal de baixa, tá? Então eu tô de olho aqui agora. No semanal, aqui, só para mostrar para vocês também, tem um outro canal, tá? Que eu quero alertar aqui. Uh, eu vou tentar deixar, inclusive, esses vídeos, essa, esses gráficos aqui, tá, de uma forma mais organizada na minha live, aos pouquinhos aqui, tá. Tô, tô montando essa, esses, esses gráficos aqui na live, inclusive, para vocês. Tá? A gente tem um outro canal aqui de baixo, importante, que é esse canal roxinho aí, tá? Então fiquem de olho. Então a gente pode sim buscar o fundo desse canal, tá galera? E pra mim, na verdade, se a gente romper esse canalzinho aqui, de esse canal branco aqui no diário pra cima, a gente tem que ficar de olho aqui que a gente pode testar essas regiões do SME aqui próxima do, uh, dos 27, 28 mil dólares, tá? Então tem que ficar de olho aqui se a gente buscar essa região que a gente pode fazer sim, mais uma pernada, enfim, tá? Dar mais uma mandada aí o Bitcoin, tá? Então... Tem um espaço grande para o Bitcoin mover aqui agora, mas no curto prazo eu vou comentar para vocês que a gente tem uma grande chance aí de mover aí para cima e eu vou entrar aqui em mais detalhe uh, no, daqui a pouquinho aqui no, no Intraday, tá galera? Então, esses são os dois canais importantes que eu quero que vocês fiquem de olho aí, tá? É, também aqui lembrando. Aqui no diário a gente tem ó, uma divergência bem interessante aqui eu vou mostrar para vocês que a gente segurou nessa faixa aqui dos oito mil novecentos mil dólares, ó, então a gente fez uma até tirar essa linha aqui temporariamente, a gente manteve aqui o preço ó, praticamente estável nessa região, seguramos o suporte enquanto o RSI ele fez aqui uma né, fez isso, esse movimento aqui o RSI, tá pessoal? Então deixa eu tirar eu vou conseguir mostrar aqui melhor. Uh... Trade view viu um pouquinho chato, então a gente fez uma divergência aqui bullish no RSI aqui no diário, tá bom? Por isso que o preço está aqui subindo nesse momento, na minha opinião tá, então é, é uma divergência aqui escondida, né, desculpa exagerada aqui na verdade bullish é, não tô mentindo para vocês não, até tem, existe o um nome disso aí, né, deixa eu até limpar aqui o gráfico e mostrar para vocês, então essa divergência aqui que eu, que eu tô de olho aqui agora no diário seria essa divergência aqui, ó deixa eu mostrar para vocês aqui, ó então a divergência é bullish aqui, a gente fez um suporte no RSI Uh, desculpa, o um suporte aqui, né? Quase que um fundo, um fundo duplo aqui no diário nessa região com o RSI subindo, tá? Então, isso aqui é a divergência que eu tô uh, de olho, tá, galera? Então, eu consigo circular para mostrar para vocês aqui. É exatamente isso aqui, ó. Tá? Então, é uma divergência bullish que a gente formou no diário, tá? Vale a pena ficar de olho nisso aí. Então, por isso a gente tá subindo aqui agora, né? Uh, fiquem de olho nisso, eu gosto muito das divergências aí do RSI, tá? Me ajudam bastante a, a ficar de olho. Agora aqui a gente está tentando romper esse, essa figura aqui, esse triângulo, no diário aqui. Tem uma resistência forte na região dos 20.400, tá galera? Então, se a gente romper isso aqui, na minha opinião, a gente vai testar uh, essa região aqui dos 21.500. Aqui no diário a gente tem também outra resistência, que formaria esse pequeno W aqui, ó. Tá? Um pequeno W aí o Bitcoin, um fundo duplo. Né? com o alvo vamos medir o alvo desse fundo duplo aqui no diário se a gente conseguir romper ó, seria mais ou menos aqui ó, tá? seria mais ou menos aqui no diário tá? nesse rompimento aqui dos 25 levaria o preço aqui para casa aí dos 24 tá 24 mil dólares aí no diário é, então seria isso que eu estou de olho aqui agora tá galera se a gente conseguir romper os 21.500 a gente pode buscar assim a casa dos 24 tá mas muito provavelmente eu vou estar tá é, shortando Bitcoin antes disso, tá? É, é, realmente a coisa tá complicada em relação ao XY. É, vou mostrar para vocês daqui a pouquinho sobre isso, então fica aí até ó, o final do vídeo, tá? Acho que é bem importante vocês verem o que eu tenho que falar aí no final, é, porque você tem que entender aonde a gente tá aqui agora no mercado, né? Então a coisa não tá muito bonita. A gente pode buscar aqui operações de long, mas são operações curtas aí, tá? Então para mim é que agora, se a gente conseguir romper. O, essa região aqui dos 20.400, que na minha opinião a gente está prestes a romper aí, o indicador de sentimento está muito bom, tá? é, a gente buscaria primeiro alvo a região dos 21.500, depois o segundo alvo aqui na, na minha opinião a gente vai buscar aqui a faixa dos 22.500 22 até a região aqui dos mil dólares, tá? ah, lembrando que aqui a gente tem então RSI, Uh, puxando aqui, desculpa, esse, o Fibonacci aqui. Essas são as regiões que eu estou marcando aqui, a vermelha no meu gráfico, tá? Então, realmente aqui são duas regiões que a gente vai ter forte resistência: a região dos 23 mil dólares e a região dos 25, tá, galera? É, desculpa aí, acho que talvez o, a análise seja um pouquinho complexa aí hoje, pessoal, tá? Mas estou botando tudo aqui no, no vídeo que eu estou enxergando. Você pode voltar aqui também no, no vídeo e, e, e rever toda essa análise aqui que eu estou mostrando, tá? É bom para vocês. Uh, verem se vocês estão chegando as mesmas coisas aí. E agora eu vou passar aqui no intraday, pra gente poder ver o que, que a gente tem que ficar de olho no intraday, tá? Mas essas são regiões importantes. Lembrando aqui também ó, que a região dos 21.500, a gente vai ter o meio desse canal roxo, ó. O meio desse canal roxo aqui também vai ser uma resistência, tá galera? Como a gente pode ver aqui, deixa eu limpar esse canal, o canal roxo primeiro, mostrar pra vocês aqui no semanal. É, vamos um puxar aqui canal semanal tirar ele fora ó, a região o meio desse canal aqui uh, branco né no diário que posso mostrar para vocês foi uma resistência o tempo todo ó. a gente teve resistência resistência resistência rompemos para cima aqui agora rompemos para cima esse o meio do canal tá agora que a gente vai ter a mesma coisa para esse canal roxo que eu mostrei para vocês aqui no semanal tá então que tá aqui na região dos 21.500 para mim a região dos 21.500 vai ser assim Aí uma resistência forte, tá? Desculpa realmente pela confusão aí, é muita linha, tá? Eu não gosto de fazer vídeo assim, mas eu tô realmente mostrando para vocês aí o que eu tô enxergando e espero que fique claro aí. Depois comentem aí embaixo se tá claro aqui no vídeo ou não, tá? Eu vou tentar simplificar os pouquinhos mais, mas é, é um pouquinho difícil de botar tudo que eu enxergo aqui num vídeo, tá galera? Realmente, é... senão vai ficar um vídeo de uma hora aqui. Olhando detalhes, detalhes, detalhes que a gente não vai parar, tá? Então, realmente a região dos 21.500 vai, vai ser uma região de forte resistência, inclusive aqui no, no VPVR a gente pode ver que um, a gente tem aqui, então, um volume interessante até essa região aqui, tá? Bem próximo aí, a região dos 21.500, tá bom? se a gente romper, para mim, a região dos 23 e eu acho que seria muito bom já se o Bitcoin pegasse a região dos 25 aqui agora no curto prazo, tá galera? Eu tô aí um pouquinho, um pouquinho não, bastante bearish com o Bitcoin aí tá, no curto prazo, uh, no médio prazo eu diria assim, né? Uh, no curto prazo, curtíssimo prazo, que a gente tá bullish, por causa do indicador de sentimento, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho aí no intraday, então, galera, tá bom? Então não esqueça de deixar aquele like para apoiar, muito importante aí mesmo, tá? E quem não tá aí, ó, quem não aproveitou as promoções aqui das corretoras, tá, galera? Tem a Prime que tá dando 7 mil dólares de bônus, eu vou deixar o link aqui na descrição e comentário fixado. E também a Bybit aqui com 4 mil dólares de bônus, tá? Lembrando que a Bybit é uma, uma excelente alternativa pra Binance aí também em relação a Pix, que a galera tá tendo muita dificuldade para poder. É fazer PIX para comprar aí Bitcoin e criptomoedas, tá? Então se você quiser. É, a Bybit, com certeza, é a melhor alternativa de, de Pix, tá? E a, a Prime SBT, pra quem tem criptomoedas, aí, eu acho que é a melhor alternativa em termos de bônus, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês aqui também ao longo da, da, do tempo aí, vou botar, inclusive, meus trades na live que eu tô rodando no canal direto, tá? Essa live aqui, ó, galera, tá? Tá rodando sempre aí com os principais indicadores e gráficos. Não esqueça de dar uma olhadinha, eu sempre vou atualizar vocês. Quando eu não estiver aqui no YouTube fazendo, postando as minhas análises, eu vou colocar aqui sempre é, os gráficos e indicadores mais importantes, Tá? Então vamos passar para o intraday para o Bitcoin. E depois eu vou comentar para vocês aqui mais sobre XY e sobre o que eu estou enxergando aqui para o mercado, beleza? Então, no intraday, galera, vamos puxar primeiro o gráfico de 4 horas. A gente está aqui agora no 4 horas, ó, dentro desse desse triângulo aí, tá? É importante. E para mim é que agora a gente está prestes a romper esse triângulo, tá, galera? Então, para mim, é a primeira região de. Se a gente fizer esse rompimento aqui, que tá, que na minha opinião. Tá, tem chance grande de acontecer tá a gente tá vendo aqui ó no, no indicador de sentimento a gente tá vendo o open interest subindo com o long short Ration caindo aqui tá isso aqui é um sinal bem interessante vamos lá aqui ó então está vendo uh, a sendo abertos aqui para né no, no mercado futuros aqui com o nosso o nosso long short ration aqui abaixo de uh, abaixo de um tá galera então realmente é caindo tá basicamente então isso aqui tá interessante mostrando que o mercado tá acreditando numa queda aí, a gente tá numa região de resistência, né? E isso aí realmente mostra que a gente pode sim, o mercado tá... tá o Bitcoin tá querendo aí, no caso, liquidar, estopar essa galera aí antes de fazer a pernada, que eu acredito que vai acontecer para baixo, tá, galera? Então, para mim, a gente tem um espaço aí para liquidar essa galera que tá entrando em short nesse momento aí. E... Eu acho que é uma região perigosa de entrar em short, tá? do jeito que está o mercado, uh, com, com risco de fazer né, com essa divergência bullish no, no diário e também com né, uma região aí que está já no fundo com várias semanas de correção. Tá? Então não, tome cuidado com shorts aí. Eu acho que a gente tem que dar uma respirada para poder buscar shorts um pouco mais, a, a, digamos... Uh, mais interessantes, tá? Agora no curto prazo, estou esperando, tô, tô de olho em, em operações de long, tá? E quando o Bitcoin bater a região dos 23, 24, é onde eu vou estar tá interessado em shortar Bitcoin, tá bom? E eu vou atualizando vocês ao longo do canal aqui. Então, o indicador de sentimento no curto prazo estão bullish, na minha opinião, tá? Então, a gente pode sim buscar muito rapidamente a região dos 21.500, é o que eu estou de olho, tá? E se romper a região dos 21.500, eu vou ficar de olho na região dos 22.600 para cima, até a região dos aí, 23 seria a primeira região, né? Uh, e eu acho que seria já pedir demais para o Bitcoin pegar a região dos 24, né? Vamos ver. Quando chegar nas 23, vou atualizar vocês com certeza. Vou dizer para vocês se a gente vai buscar essa região aí ou não, tá, galera? Uh, vamos puxar aqui outros tempos gráficos menores para ver o que está acontecendo, tá? É, aqui não tem nenhum tipo de divergência não acontecendo aqui. A única, o único trade que eu consegui fazer aqui, pessoal, foi no gráfico de uma hora. Foi o último trade que eu fiz no Bitcoin. Foi esse, esse trade aqui, onde teve uma divergência aqui... Uh, aqui, uh, bullish né, para o RSI, inclusive eu postei no canal de alertas do Telegram, se você não está no canal de alertas do Telegram, participe aí tá eu tenho links todos os links aqui abaixo, eu postei sobre esse trade aqui, nessa região de, de que a gente viu essa divergência bullish e a gente tinha também pool de liquidação aqui da BitMEX, ó, esse aqui foi lindo o trade a gente tinha vários pools de liquidação aqui em cima então pessoal, botei aqui, fiz compra nessa região aqui e basicamente botei meus alvos nessas regiões de, de pool de liquidação, excelente trade aqui agora. Nesse momento a gente não tem pool de liquidação aqui na BitMEX, tá? Então tá um pouquinho, a gente tá aqui a cego eu tô aqui, é uma região que tá difícil de operar eu tô esperando realmente aqui na verdade a gente fazer esse pivôzinho aqui para buscar a região dos 21.500 tá galera eu acho que tá interessante sim tá é questão só o risco de retorno que não tá tão ideal na minha opinião a gente pode aí um, no caso aqui abrir uma operação de, de long nessas regiões até mostrar para vocês aqui se eu consigo puxar aqui ó uh, nesse gráfico aqui na Aqui não tem esses... Aqui não tem... Aqui tem... Não, não tem. Enfim, deixa eu mostrar pra vocês aqui no gráfico diário. No, aqui, no caso, aqui a gente poderia abrir, né? Ficar de olho em, em, em operações aqui de... De long, tá, galera? Só que a gente tá numa região de existência, então não gosto muito de fazer isso, mas, na minha opinião, essas retrações aqui dão oportunidades boas, a gente tem um risco retorno. Tá? Então, se a gente puxar aqui, por exemplo... Um, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Então, pra mim, essas regiões aqui, tá? Que a gente, a gente pode buscar fazer entradas né? na minha opinião quanto melhor aqui nosso escritorno maior a mão no caso botando stop aqui na região abaixo dos 18.900 a tá? inclusive acho que o último fundo que seria interessante ó esse último fundo aqui na região dos uh, 18.500 tá mas para mim 19.000 18.900 19, 18 a gente fechar que no quatro horas abaixo já vai ser bem complicado Tá. Primeiro alvo aqui, na minha, na minha opinião, a gente ficaria de olho nessa região aqui dos 21.500, mas acho que a gente pode pegar aqui a região até a região dos 23 mil dólares. Tá? Isso aqui daria para a gente aí um, uma operação de 2 para 1 aqui no Bitcoin, tá, galera? A questão é que a gente está numa região de existência, tá? É, é bom avaliar de pegar aqui entradas mais abaixo, tá bom? Então, bota as entradas aí. Uh, até essa região de suporte, acho que é interessante, né? até a região aqui próxima dos, dos 19.500, enfim, se o Bitcoin der essa oportunidade de novo, com stop aí abaixo dos 18.500, tá? É o que eu tô aqui agora é, interessado em fazer aqui pro Bitcoin, porque os indicadores de sentimento estão tão aí, uh, de certa forma, bem bullish, tá galera? Então, basicamente, o que eu tenho para vocês no Bitcoin é que agora no curto prazo é isso, tá, galera? Acho que não vale a pena ficar descendo, descendo aqui em tempos gráficos menores. Né? A gente poderia aqui olhar aqui no, no 15 minutos, né? poderia estar tá formando aí uma, uma possível... Né? Deixa eu ver aqui para mostrar aqui para vocês. A gente poderia estar tá formando aqui uma até uma bandeirinha aqui agora né? para o Bitcoin, a gente teve essa correção. Agora aqui está numa região que a gente tem que ficar de olho. Né? Se a gente romper para baixo aqui pode ficar um pouquinho complicado, então você pode desenhar também aí no o gráfico de você aí no seu gráfico aí no caso né é essa região tá Se a gente romper para baixo aqui para mim a gente pode ficar de olho para talvez avaliar de compras aqui na região dos 8.000 e 19.700 mais ou menos aí tá a gente tem alguns suportes interessantes tá é, espero que esse vídeo não tenha ficado muito confuso tentei botar tudo aqui num, num vídeo tudo que eu tô de olho para o Bitcoin nos principais tempos gráficos um... E eu sei que as vídeos ficam um pouco confusas, eu não gosto de fazer vídeo assim, tá? Eu acho que eu tento fazer o máximo simplificado possível, mas espero que você tenha ficado, tenha ficado claro pra você aí. Pra mim, eu tenho essa análise sempre na cabeça, eu tento botar aqui no vídeo uh, o que, que eu tô enxergando, né? E à medida que, o, que, o, que, o, que a que o preço vai uh, vai avançando aqui vai evoluindo eu vou então no caso tomando as minhas decisões baseadas nessas análises tá galera basicamente o que eu faço aí me diz se você está concordando com, com essas análises, faz sentido para você uh, para mim é muito importante ter o feedback de vocês aí né? mas vou tentar deixar os vídeos mais simplificados aí eu prometo tá bom uh, então galera vamos falar aqui agora sobre uh, eu quero falar sobre o início do dólar aqui tá E outros outros indicadores importantes aí para o Bitcoin Uh, primeiro que está me preocupando aí também, a gente tem que ver a, a dominância aqui do Bitcoin, tá, galera? Deixa eu puxar aqui o gráfico de dominância, que é esse aqui, ó. A gente tem que conseguir ficar acima da região dos 43%, 44%, tá? Acho que aqui está numa região perigosa. Eu quero ver o Bitcoin não perdendo a dominância aqui, não perdendo essas, esses, esses fundos aqui, ó, que estão aqui na região dos 43%, tá? Espero que a gente faça um fundo duplo aqui nessa região e volte a subir, porque se a dominância continuar caindo, isso vai deixar o mercado mais arriscado, mais bearish, na minha opinião, tá bom? Então vamos ficar de olho na dominância aqui, acho que é importante. E o que está me deixando aí né, realmente preocupado, né, galera, em relação ao mercado, agora, que eu vou dizer para vocês aqui, é, realmente é o índice do dólar, que eu comentei para vocês ontem, né, uh, que está complicado, galera. Aqui no semanal, a gente rompeu a região, uma região importantíssima aqui de, de, de resistência, né, e para mim o índice do dólar vai buscar a região aqui de 108, pelo menos, eu fiz essa análise no último vídeo, tá? E a gente tem um canalzinho de alta aqui que a gente pode buscar o topo desse canal. Né? Então isso aqui é devido ao aperto monetário do FED, aí, né? do Banco Central dos Estados Unidos. Uh, e vamos ver até onde eles vão conseguir apertar, né, porque na minha opinião eles estão numa situação complicada, uma sinuca de bico, né? checkmate, na minha opinião eles vão aí para um cenário de... Os Estados Unidos vai cada vez mais um cenário de hiper... hiperinflação, tá? porque eles vão ter que imprimir mais dólares para poder pagar a dívida deles, que vai cada vez aumentar mais com o um aumento de juros. Né? Então não pense que aumento de juros... É uma coisa que é bom lá para os Estados Unidos, eu acho que ao, ao combater a inflação eles vão gerar né, mais, uh, mais dívida para o país, eles vão ter que imprimir mais dólares porque eles vão pagando essa dívida com um dólar mais barato, é basicamente como funciona e quem vai sofrer vai ser a população aí com inflação que na minha opinião vai ser cada vez maior, por isso que eu falei e fiz um vídeo aqui sobre hiperinflação aqui no meu canal né, e acredito que esse é o cenário que vai acontecer, tá? então para mim a gente pode ter oportunidade muito grande aí de, de, de comprar um ativo que na minha opinião é o melhor ativo do mundo tá galera eu já vim falar para vocês no canal sobre isso que é o Bitcoin tá realmente o Bitcoin ele veio para resolver esses problemas aí né vocês vão ver que agora nas próximos aí dentro de um ano vai ter bancos sendo resgatados aí vai ter várias coisas acontecendo e quem vai pagar a conta aí vai ser o povo americano aí na verdade é a população quase mundial aí que depende também né o dólar controla muita coisa e afeta né vários países com certeza né, o mundo todo na verdade então o Bitcoin foi criado para resolver esse problema tá galera então na minha opinião acumulem Bitcoin aí porque com certeza eu tô cada vez mais aí uh, né certo que Bitcoin vai se tornar uma, uma reserva de valor mundial aí tá nos países porque na minha opinião ouro aí as outras outras reservas aí acho que são complicadas tá Bitcoin é o único ativo que você tem a posse, ninguém vai tirar de você, tá? Tudo o resto aí, ações, é ouro, qualquer coisa, o governo pode vir confiscar, pessoal. O Bitcoin não tem como eles fazerem isso, tá? Então, entendam o Bitcoin, o que vocês estão fazendo aí, porque realmente é a oportunidade. Nos próximos meses aí, até setembro, pode ser que a gente esteja, tenha a melhor oportunidade aí para acumular Bitcoin, tá bom? Então o índice do dólar está rompendo essas regiões aqui agora, o que está me deixando aqui um pouco. É, tem que ficar de olho também nessas divergências aqui do RSI, tá? Então no semanal a gente tem aqui uh, essa divergência aqui, que é uma divergência bearish, tá? Então fica de olho nessa divergência aqui também no mensal, tá bom? Tem que ficar de olho nisso, nisso. Uh, e o motivo do índice do dólar subindo tão forte aqui é, é que também o euro, né? O euro tá despencando em relação ao dólar, né galera? Isso aqui é um problema, né? Então realmente aqui não esperava o euro assim despencar tanto, ele já perdeu uma região de suporte importante. Uh, inclusive fazendo um topinho duplo ó, nessa região, a gente tem um topinho duplo aqui o Mzinho de McDonald's né você já conhece então se a gente pegar o alvo desse desse topo duplo aqui levaria o dólar o euro aqui em relação ao dólar a voltar para os patamares aqui que ele tava lá em, em aqui ó 2001 galera tá levaria o euro aqui a valer menos que o dólar na região de 88 centavos aí tá de dólar né então realmente bem complicado para o euro na minha opinião, o euro é uma moeda pior aí, tá? Que dólar. Na situação da, da Europa, lá é um monte de país com, né, com estruturas diferentes, pessoal. O euro é uma moeda complicada. Eu vim falando para os meus amigos europeus lá que eu não acho uma boa ideia o, o euro. Né? Mas, enfim, eu não vou entrar no assunto sobre isso aqui agora, mas enfim, o euro realmente está problemático. E vai piorar mais aí, na minha opinião, realmente com a questão da, da guerra lá da Ucrânia, tá? Acho que a coisa vai ficar difícil aí, uh, ainda mais pro inverno deles aí, pessoal, com todos os custos aí aumentando de energia, vai ser difícil pros europeus aí, tá? É, então é isso, pessoal. Devido ao cenário do índice do dólar, cenário global aí, acho que o Bitcoin vai buscar mais uma pernada de baixa, né? O, realmente isso pra mim mostra que o índice do dólar vai subir mais e a gente só vai buscar um fundo pro Bitcoin aqui quando o índice do dólar pegar numa região de existência, tá? Então acho que antes disso, não, a gente não pode falar em fundo pro Bitcoin, é, eu acho que a gente vai ter que acompanhar, acompanhar o índice do dólar, ver quando ele vai formar uma resistência forte. Para mim, pode ser que ele venha buscar só aqui o topo desse canal, né? ou então essa região aqui próximo do 120. Né? Inclusive, ele pode fazer isso aqui aos pouquinhos e pegar a região aqui do 120, aqui mais ou menos do índice do dólar. Tá? E aqui sim a gente pode buscar um fundo do Bitcoin. Isso pode demorar um certo tempo também, tá, galera? Então, agora é o momento de ter paciência e acumular aí o ativo na minha opinião o melhor ativo do mundo aí que é o Bitcoin tá bom então no mais é isso aviso vocês aí se eu tiver alguma alguma outra update tá bom vou deixar aqui na Live então do canal o que eu achar mais importante vou avisando para vocês também no telegram tá bom e amanhã eu devo voltar com mais uma análise update aí nem que seja no intraday do Bitcoin tá bom galera então deixa que like para apoiar aí a gente se vê amanhã aí ou qualquer novidade importante eu volto aí a qualquer momento tá bom um abraço